Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo. Seja você muito, mas muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, Professor Roberto Rodrigues, Reflexoterapeuta Podal. A aula de hoje nós vamos falar sobre os rins, né? Como trabalhar o rim, o ponto do rim, falar sobre pedras nos rins, o que que isso pode trazer para a gente? De instrução, de conhecimento, como que eu posso ajudar um cliente meu que está nessa situação, que está aí com os desafios? na questão dos rins. Então, pedra, pedra nos rins, vamos falar sobre isso. Então, aproveitar e já pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like, clica no like aí, bacana, e vamos em frente, tá? E aproveitar também, logicamente, para você já deixar um comentário, fazer uma pergunta, a gente vai falar sobre os rins hoje, mas se você quiser algum outro vídeo, sobre algum outro tema, comente aqui abaixo, fala, professor, por favor, fala sobre tal tema, faz uma aula sobre isso, faz uma aula sobre aquilo, lá entendeu? Então, a sua sugestão, esse tema de pedras nos rins, é um tema de, um, de, de alunos né, que trouxeram para gente algum tempo atrás. E a gente foi selecionando, opa, tem bastante pessoas querendo sobre esse tema, então vamos falar sobre pedra nos rins. Eu entendo que se está acumulando pedra é porque... A pessoa ou a cliente tem um certo grau de acúmulo. Pedra está condensando, está acumulando. Está acumulando o quê? Então, na conversa terapêutica com o nosso cliente, eu gosto muito, eu adoro de fazer os atendimentos, porque é a oportunidade de eu conhecer pessoas e conversar, entender, fazer o caminho contrário. Porque se a pedra chegou, se a pedra está, é por conta de algum motivo. Algum motivo deu causa a pedra aparecer, a pedra estar ali no organismo do nosso cliente ou da nossa cliente. Desculpa atrapalhar a sua aula de hoje, sua aula de hoje, mas é que eu tenho um recado especial para fazer para você. Do dia 14 ao dia 17 de março,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 Maioria das pessoas geralmente traz um, traz um traço, não vou, não, não vou generalizar. Por quê? Porque como eu falo para vocês, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Mas a gente pode observar que há um quadro aí de acúmulo. De acúmulo. O que, que o meu cliente tem acumulado? O que que o seu cliente está acumulando demais? O que que está acumulando? O que que está sendo represado? O que que está sendo bloqueado? Por que que toda essa energia não foi dissipada? Por que que foi tudo parado? Vai, vai, vai acumulando, acumulando, vai virando uma crosta, vai virando uma borra, vai se condensando cada vez mais, vai virando uma pedra. Uma pedra, pedra, pedra. Lembra de pedra? Lembra das pedras no caminho? O corpo, o organismo tem que desviar desses desafios. E aí começa a ficar um pouco mais complicada a situação do nosso cliente. Porque toda pedra, é um caminho que precisa ser desviado. Eu trago para a parte emocional e vamos falar do ponto. Então nós temos, cadê o nosso mapa? Nosso mapa está lá atrás, mas eu vou fazer aqui no pezinho para vocês. No caso, o ponto do rim, o rim está aqui, a bexiga está aqui embaixo. Então aqui é o rim, ponto do rim. Quando você trabalha o ponto do rim, movimento anti-horário e movimento horário, você estimula o rim a, tra a trabalhar a buscar essa movimentação e aqui o caninho do ureter para ajudar a expelir essa pedra que ela vem para a bexiga para depois ser expelida esse movimento tem que ser um movimento com muito cuidadoso muito cuidadoso porque como você sabe pode causar dores dores terríveis aí mas a massagem faz a massagem anti horário Antiorar, depois você devolve a massagem no horário e vai descendo, ajudando, como se estivesse empurrando, caminhando, né? Através do ureter, até chegar na bexiga. E massageia a bexiga para que a bexiga possa estar aí estimulando. Importante que nosso cliente precisa tomar água. Tomar água. Às vezes o cliente está lá com pedra e você começa na investigação, conversando com o cliente. Pergunta para o cliente, você toma água? Aí ah, eu tomo, quanto de água você toma por dia? Ah, eu tomo uns dois, três copinhos só. Aí ah, eu tomo um monte, Ou às vezes ele fala, ah, eu tomo um monte de água. Quanto você toma? Ah, eu tomo uns três copos d'água. Pô, três copos d'água, se a gente colocar aqui um copo d'água tem 200 ml, três copos vai dar 600 ml. A gente sabe que 600 ml de água é muito pouca água. É pouquíssima água para o nosso organismo. Por quê? Então eu vou pedir para você anotar aí, ó. Anote aí. O ideal, né, é uma conta de chegada, sabe? Uma conta de chegada. Anote aí: 35 ml de água por cada quilo que você tem. Então, quantos quilos você tem? Multiplica por 35. Aí vai dar os ml, os, os mililitros que você precisa tomar de água por dia. Por exemplo, Vamos fazer aqui, vamos virar aqui, ó. vamos fazer aqui, uma conta rápida de consumo de água, tá? Consumo de água, consumo de água, tá? Vamos colocar aqui numa outra corzinha aqui, ó. qual é o ideal? Então, o ideal, o que que é? 35 ml por quilo, por cada quilo que você tenha, tá? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos pegar, por exemplo, um peso clássico, aí, vamos pegar aí uma pessoa que pese 70 quilos. Vamos colocar aqui bem pertinho para você, bem pertinho, bem pertinho. Vamos pegar aqui uma pessoa que pese 70 quilos, 70 quilos 35, vamos fazer, vamos fazer, um colocar o 35 em cima, pera aí, fazer diferente aqui ó, fica fácil fazer a matemática. Tá? Vou fazer aqui o 35 vezes 70, professor, porque o senhor fez assim? Você já vai entender? Tá? Vamos colocar já o zero aqui, né? 7 vezes 5 é 35, então 5 fica aqui, o 3 vai para lá. 7 vezes 3, 21. 22, 23, 24. 24. Deu aqui 2.400 o quê? ML. Então, uma pessoa, seu cliente que tem 70 quilos, tá? seu cliente que tem 70 quilos, né? seu cliente tem 70 quilos, o ideal dele tomar por dia é 2 litros 450 ml. Nossa! E está tomando só 3 copos de água? Está tomando só 600 ml? Não está tomando nem a metade necessária. Então, se você for fazer a massagem no seu cliente com o objetivo de ajudar na, na questão das pedras nos rins, ele precisa estar consciente que ele precisa consumir mais água, de repente está consumindo pouca água. E, tá, e com o consumo da pouca água, pode estar auxiliando, pode estar favorecendo a cristalização dessas né? pedras nos rins. Então, quem tem 70 quilos, o ideal. Isso aqui é uma conta de chegada, não precisa ser exato, igual, igual, igual. Mas é uma conta de chegada. 35 ml por cada quilo, deu 2.450 ml, ou seja... Quase dois litros e meio, deu quase, faltou 50 ml para dois litros e meio de água, ok? Então essa é a sua dica para você, faça a massa... Ah, e quando for fazer a massagem, não vá fazer massagem só no, no rino eterna bexiga, não vá fazer massagem só aqui. Faça o protocolo geral, massageie todo o pé e dê um pouco mais de atenção ao ponto do rim, ureter e bexiga, e orienta, ah, o seu cliente vai falar, ah, mas eu não gosto de tomar água, tá? então você pergunta para o cliente, olha, tomar água eu acho que fica mais em conta do que você precisar por, passar por um processo difícil, se você precisar correr para um hospital, Tomar água, eu acho que fica muito mais barato do que você, de repente, ter que tomar um monte de coisa aí da farmácia para poder suportar essas dores. O que, que você prefere? Ah, então eu vou tomar água. Então tem hora que você tem que ser um pouco mais firme com o seu cliente. Você tem que jogar a responsabilidade para ele. Eu não pego a responsabilidade do cliente para mim. Eu falo para ele, olha, o ideal para você é você tomar, né? Pô, você não está tomando nem a metade da água necessária. Então, faça um esforço, comece a tomar, por quê? Em tomando a água, se o rim está desse jeito, vou dar uma dica para você. Se o rim está desse jeito, não está havendo só comprometimento nos rins. Se a pessoa não toma água de forma regular, de forma adequada, não é só o rim que está sendo forçado, sabe? Imagine assim, a água... Se você não toma água, se você não se hidrata de forma adequada, como que vai ser? Então o seu corpo todo começa a sentir. Seu corpo todo começa a sentir. No caso em específico, pode estar se sentindo pelo, pelos rins, que não está recebendo toda a quantidade necessária e aí começa a desencadear um processo que pode levar para o colapso. Lembra do motor do carro? No começo, o motor começa a esquentar mais, né? É, o motor começa a esquentar. Antes de fundir, antes de dar pau no motor, né? Todo mundo sabe. Ele começa a esquentar. Começa a dar aquelas fumaças, começa a dar aquele vapor. Se você não para na hora, espera esfriar, depois você vê o que está acontecendo lá, você perde o motor. E aqui parte pela mesma coisa. Ah, mas... Se eu não der a atenção adequada, correndo feito louco, fazendo serviço feito louco, para lá para cá, não tendo tempo, não se dando tempo, ó, de tomar água, o seu motor, você está abreviando a vida do seu motor, você está abreviando a vida da sua máquina. Quem é a sua máquina? É você, seu corpo, seu sistema. Cabelo começa a cair, unha fica quebradiça, a pele fica ressecada. Meninas, mulheres, estão aí com a pele ressecada? Não estão tomando água? Nossa, é verdade, minha pele é ressecada, cabelo caindo, unha quebradiça, tal, tal, tal. Poxa, eu não tomo água. E se eu começar a tomar água? O corpo seu vai hidratar melhor, as células ficam mais hidratadas e tudo fica melhor, ok? Então, esta é a sua dica. Para você, começamos falando sobre pedras nos rins e aí a dica se expandiu, tá vendo? Dentro do nosso método simples, prático e objetivo. Deixe seu joinha, comente aqui abaixo, deixe sua pergunta, deixe uma sugestão de aula que você queira, compartilhe o vídeo. Se você está gostando dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, clique nas notificações e eu te vejo na próxima aula. Valeu? Até mais! Tchau, tchau!